Olá, tudo bom? Eu sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer saber sobre isótopos, isóbaros e isótonos? Mas não sabe qual é a diferença entre eles? Bom, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar quais são as diferenças e fazer um exercício sobre eles. Então, isótopos. São dois ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. São sempre o mesmo elemento químico, geralmente em diferentes quantidades. Os isóbaros são dois ou mais átomos que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massas. Os isótonos são dois ou mais átomos que possuem números de nêutrons iguais... E diferentes números atômicos e diferentes números de massas. Então, essas são as diferenças entre isótopos, isóbaros e isótonos. O exercício fala o seguinte. Os elementos químicos, argônio, potássio e cálcio são. Letra A, isótopo. Os isótopos têm mesmo número atômico e diferentes números de massa. E são sempre do mesmo elemento. Então, podemos descartar a letra A. A letra B, alótropo. São elementos químicos que realizam ligações covalentes. Como eles não estão ligados a nenhum outro elemento químico, não tem como saber. Então, letra B também pode descartar. Letra C. Os isómeros têm números atômicos diferentes e mesmo número de massa. Então, por enquanto, é a letra C. Letra D. isômero. Os isômeros são moléculas de substâncias orgânicas que apresentam a mesma fórmula molecular mas possui propriedades e características estruturais diferentes. Então, a gente pode descartar a letra D também. A letra E é o isótono. O isótono tem o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e números de massa. Então, podemos descartar a letra E. Então, a letra correta vai ser a letra C. Por quê?